É um número muito, é um número considerável de, de homens e mulheres que começam a prática da corrida, do triatlon, aí já na faixa dos seus 35, 40 anos de idade. Né? Pessoas que vêm de diferentes é, backgrounds, pessoas que foram ativos na juventude, pessoas que não foram ativos. né? E por conta da idade ativa, trabalhar. Ah, é, é, agora está agora, tudo, agora tudo organizado. Vamos, é. começar, vamos começar a treinar. Porque, então, também você está envelhecendo, você a começa a perceber que a, a barriga a... fica maior, Exato, fica mais você, lento, com... você começa a ter dificuldade para carregar os filhos, para brincar com os filhos. Né, você começa a ter amigos infartando e você fala, Pô, eu preciso fazer algo. Né? Agora, é, a questão é que tudo está relacionado, e hoje é uma literatura, para a gente entrar nessa questão mais científica, né, há uhum. uma literatura é, enorme, mas é o seguinte, cara, o exercício é o melhor remédio que você poderia tomar. Né? Uhum. Agora, como todo remédio, ele tem uma dose, dose. ele tem a sua dose. Né, ele tem a sua dose, e essa dose muitas vezes, muitas pessoas tomam doses pequenas demais né, para ter um o efeito, um efeito desejado, então, porque basicamente o que, é que você precisa? Do que os dados são Você precisa ter massa muscular e você precisa ter uma capacidade cardiorrespiratória alta. Sim. A questão é que, para você ter uma capacidade cardiorrespiratória, e só explicando rapidamente para o seu público, né? É, basicamente é o quanto seu, seus músculos, quanto de oxigênio você consegue levar para os seus músculos e eles conseguem consumir. Isso Se envolve é absorver, é absorver, é absorver né, isso é e produzir energia. Né, isso envolve uma série de adaptações. Você tem que ter músculo, você tem que ter mitocôndrias que é onde vai acontecer a produção de energia. Você tem que ter sangue, ou seja, você tem que ter vasos que vão levar o, o oxigênio até o seu músculo. Isso é, são adaptações que o treinamento gera. Agora, o que a gente tem visto é que para você ter essas adaptações no nível que permite esse músculo fazer exercício numa intensidade que aumente o seu VO2 até níveis que dão saúde, precisa de intensidade. Então é um ciclo, quer dizer, você precisa de ter massa muscular, você precisa ter força. Você precisa fazer os exercícios de intensidade para aumentar o VO2, mas se você também tem um VO2 baixo dificulta aplicar certas intensidades. Lógico que essa intensidade é, é variável para cada aptidão de cada indivíduo. O, o fato é que você precisa começar. E o que o treinamento é consistente, né? Olha, toda semana, semana após semana fazendo, é que ele vai aumentando esses dois, esses dois, essas duas unidades, a parte muscular, né? e a sua capacidade aer aeróbica. E quando você vai chegando ali, quer dizer, se você não faz nada, passou dos 30 anos, a é, sua... ladeira abaixo. Vai, ladeira abaixo. O que você, a partir dos 35, 40, que volta a fazer atividade física, precisa ter em mente, olha, aqui o que a ciência diz hoje é o seguinte, você tem que fazer exercício para manter esse V2 alto. Tem que fazer exercício de força. isso, quanto mais velho nós ficamos, né... Mais importante. Mais importante. Então, uma coisa... Eu mesmo, eu... E além ele é, tem um outro ponto ainda, né, desculpa te interromper, mas é a própria questão da demência em si, né? Das ligações dos neurônios e tudo mais. É, hoje você tem muito... Quer dizer... Vamos, lá. o pessoal chama... Né, tem vários autores aí que utilizam o seguinte termo, né? O, o, o exercício é, é a multi-drug pill. Quer dizer, seria uma pílula que resolve um monte de problema. Entre eles está a questão cognitiva, há bastante literatura mostrando que a atividade física tem um efeito positivo tanto no tratamento quanto na prevenção das doenças que têm como consequência a demência, Parkinson, Alzheimer...